E até o brechó acaba não sendo sustentável se você vai lá toda semana e compra uma peça e descarta. A ideia de você ter um armário temporal, de você ter um estilo atemporal, é que você use essas peças mais tempo que você, né? por, por muito tempo, o tempo que você conseguir ir e se identificar. Por isso o uso de tendências é muito pontual no, no, no estilo atemporal. Porque são tendências que pro, possivelmente... Elas vão passar, mas você vai continuar usando. Então, não descartar tantas roupas, tantas peças, é um benefício gigantesco para a gente e para o planeta também. Né?